Olá, olá, olá! Meu nome é Vanessa, eu faço parte do canal Vitamina Maluca, onde misturamos autismo, surdez e viagens. Hoje nós vamos falar sobre adaptações, adequações no ambiente de trabalho. Eu vou começar pedindo para você se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Eu tive dois empregos na iniciativa privada e estou no meu segundo cargo no setor público. O meu primeiro trabalho durou pouco, eu entrei foi porque QI, e a história é bem longa, mas assim, no final o que importou foi o empurrão que o meu pai deu. O meu segundo emprego também foi porque QI e também foi uma empurrada que o meu pai deu. Mas eu acho que eu precisava da chance, a oportunidade de começar e mostrar o meu serviço. E foi graças a ele, então muito obrigado, pai, onde quer que você esteja. Esse meu segundo emprego eu fiquei por quase 10 anos e era uma empresa de construção civil pesada, uma empresa familiar. E eu ainda tinha a sorte de, no meu setor, ser praticamente assim: a minha família. Então, assim, o meu gerente era meu primo, eu tive. Meu pai, meu tio, meu tio, primos, como colegas de trabalho nesse setor. Ali foi onde eu percebi que as adequações elas eram necessárias. Então, assim, eu não conseguia ficar numa mesa se ela tivesse virada para a parede. Eu só me sentia bem quando as minhas costas estavam para a parede. Eu não conseguia falar direito no telefone, eu não conseguia ir para uma reunião marcada de última hora. Eu ia, mas sempre dava alguma confusão e o custo-benefício não compensava. As adequações elas eram feitas não porque eu tinha um diagnóstico, mas sim porque, como dizia o meu chefe, faz o que ela está pedindo, que é importante ela trabalhar, porque ela produz, ela dá resultado e enquanto ela estiver trabalhando, ok. Então... Eu cresci bastante nessa empresa, eu comecei de auxiliar, depois eu fui técnica, fui analista, cheguei na coordenação, que foi onde se percebeu os problemas de comunicação e relacionamento. Depois disso, a gente acabou acertando que o melhor era eu voltar a ser analista e dentro daquele de setor e voltei a ser analista. Com as adequações eu conseguia trabalhar e eu me sentia bem, então assim, elas eram sim necessárias. Quando eu tive o diagnóstico, eu vi o porquê que elas eram necessárias. Então, assim, coisas que na minha vida aconteciam e eram necessárias, agora eu tinha um nome e um diagnóstico para jogar a culpa. Eu fui finalmente convocada para tomar a posse. E para mim ir na médica do trabalho, eu fui e levei um relatório do meu psiquiatra que falava e informava o que era necessário e o que era desejável de adequações no ambiente de trabalho. Em resumo, ele colocou isso que eu já falei. A gente pode sim adaptar os ambientes de trabalho, a gente é necessário, é importante, não é frescura, porque você vai passar a maior parte do seu dia lá. Não deixe de curtir e se inscrever, tá bom? Até o próximo vídeo.